Sala VIP, Mastercard, Lounge, American Express, Latam, Vive Mastercard Black, é lá. Américo, nossa que bonito. esta aqui, Latam e a Mastercard Black. Vamos ver como ela é. Estamos aqui na entrada da sala VIP da Mastercard Black. Estou utilizando, apesar de ser vermelho aqui, é o black do C6. Tem um corredor grande aqui, bonito. Olha essa luminária diferenciada aqui, gostei. Os quadros. De olhar aqui para trás, olha o corredor até, até chegar. Muito bom, muito bom. Continuamos aqui. Primeiro, uma sala de entrada espera tá bem cheio não sei se vai ter um local bem mais agradável mas essa aqui é a sala Mastercard Black de Guarulhos para voos internacionais e essa aqui é a parte da alimentação que há é bolinhos de aveia pão de aveia com salada de frango uma saladinha, saladinha mix de folhas Aqui tem algumas frutas, mais docinhos, mais doce, mais doce, aqui vamos completar, pão de queijo na hora, uhum. e ela aqui já tá comendo, ó, tá só analisando, o que que seria isso aqui, folhas, diferente ela. aqui, Aqui embaixo temos vinhos, todos vazios, blend de blancas, docinhos, queijo, a disposto com validade do dia, suco de laranja, cola à vontade e está aparecendo o gordinho. E cafés também. E aqui é o final dela. Olha aqui, tomando vinho. A cara de. <risos> <risos> pra quem gosta, né? Cara de quem? Pra quem gosta da é delícia. <risos> é. Aqui parece me parecer uma carne bonitinha com um arroz um pãozinho, um pãozinho de queijo, uma coca-cola e o vinho que ela é não gostou aí aqui tem do lado disponível, você pode beber o quanto você quiser aqui é brama do duplo malte eu acho coca-cola, água e depois a gente vai beber. a gente vai Destino a Qatar primeiro, Doha E o avião está ali fora já nos aguardando Para você ter ideia, são dois portões Então ele é bem grande, do lado da Latam ali Dá mais ou menos o dobro do tamanho É bem grande, então até daqui a pouco estaremos lá em Doha